Pega a Jace pra mim então, velho. Pega a Jace, pega a Jace pra mim. Eles precisam de algum ban, hein? Obrigado. Mano, você é banir dois pra você ô. Ou... É, é pra você aí, tio. É, banir pra você. Tá, vou banir. Banir Camille. Mas ele joga de Renekton também, quer tirar? Dá pra tirar, sete Renekton, mas ganha dos dois. O medida dele, joga muito de rise também. Acho que é o segundo boneco mais jogado dele. Bom, banir Ryze então, acho melhor, velho. Ah. Top, eu já vou ganhar com que é matchup. A gente precisa guardar aqui, ó Cuidado aqui, ó, quem for dar cara do mid é é. Pra não tomar played, não É flash nautilus no nível 1, é Eu vou ficar em volta do mid ali Se eles invadirem, eu dou match, a gente matou, mano. Ó, o aqui Tá Mano, se vocês forem tomar dive bot Me avisem que eu uhum. corto o mapa e defendo vocês, véi Uhum, relaxe, relaxe Deu list top, tá? Cuidado aqui, viu? Cuidado aqui, ó É o único lugar que ele pode fazer play Guarda em cima aqui. Vou resetar aqui já, tá? Tá, eu resetei a wave aqui, véi. Qualquer coisa você pra mim aqui, né, Tim? Eu? Ah, é, eu só peguei um reset aqui. Pô, TP é bem top, bem top bem. então, véi. TP é top. Pra ele continuar pressionando, dependendo a gente de dive o cara aqui. O então Shintol tá com tá bot, tá? O bot tá estacando ali. Quer levar tá. top aqui? Ah, não, não tem wave. Você ah, consegue subir, lá, Sindra? Lá, tá você consegue subir pra gente levar em 3? Consegue, consegue. Consegue, uh. consegue, Na próxima wave então, ó. Ah. Uhum, só espera assim no um pouco. Oh, eu, eu vou primeiro tá, Sandra, tá. você comba, você ser comigo. Olha vai querer, okay, ser... okay. tá? A gente dá, a gente dá. Ele tem flash, tá? OK. E só te greishir, tá? Okay, tá bom? Tá. Ele vai perder o aí. Mas um pouquinho Já. Aí aqui, velho. Aí. Ah, não, estão quatro, estão ah, quatro. quatro. É. Eu sou eu tô sem bolas. Assim. Tá? A gente ganha assim. tá. gente... assim. tá. gente... aqui, tá? Sim, sim. sim. Ah, pega aqui, ah, ó. pega, pega ó, aqui. Pega body. Em boa. Só peguei. Boa, boa. Ele tem flash, exalto tem flash, tem flash. Tem, tem, tem, tem, tem, tem. Não ah, pra Tá, pra gente, tem, tem, gente tem. vou puxar aqui, só vou um puxar. Ó, Leon, tem dependendo de matar ele aqui, tá? Sim, sim, sim, tô, sim tô indo, tô indo, Tem só flash? Só não toma bot. É ah, pro acho problema. que tem. Mas não tem, não tem. Não tem flash. Botas okay. comeu. Não tem flash. Já foi. Tá sem W, só matar. Tô morto, tô morto. Tá matando aqui tá já. Bot, tá, não, tá Na, bot. Ó o x-out, x Vou comprar com ele aqui, viu, guys? Vou comprar. Cuidado aqui, ó. Cuidado. Tá mato? Tô tentando. Cara forte, velho. Ele tá aqui Ok. Ah, o nosso tá bot, tá bot, tá bot. Xin né? pode tá aí, só tá. Ou ele tá montando bot aqui também. Eita, porra. Eu, disso. eu tô de boa? Ele tem W, ele tem W ainda Alguém sabe do Xinzal? Ele tava ele pelo tava bot. bot. bot. Não só reset, não. tá? só visão. Eu tô aqui, tirou o ward dele? Ele não sabe, ele, ele não vai sabe. pegar a catapa, ele vai querer pegar a catapa. Ou ele sabe, não, ele não sabe. Eu mid, Se ele for não, pra catapa, ele. Tá, ok, ok, Ó, oh, o aqui, ó. Oh. não sabe aqui, vi? Mano, a gente só tá com esse arauto, velho. Ah, eu posso subir agora. Posso descer, posso descer. A gente tem TP do Jace aqui, guys. Tá sim. bem de boa. Pode tomar o dive, pode tomar o dive aqui. Eu tô aqui. Assim. É, tenta defender. Uhum. Eu tô pegando o play top, tá? tá? Tá show. Tá bom, tá safe, tá safe. O Shin tá pro bot, tá? Aham. Uhum. É, não precisa fazer tá nada aqui. Sim. Não precisa lutar drag, não precisa lutar drag. Tenho... O cara tá givando full aqui, velho. É, isso foi muito bom, eu acho. Ele tá com medo, pra foi defender, bom, são drag? bom. eu já apareci vou... aqui, É possível, viu? é possível. Ah, eu roubei o drag, guys. Pode botar na conta. Ei. Não tão Drake, estão parados, botes é tentando mais. E pá. Eita, esse pau trollei aqui. trollei muito, velho. Eu posso ir nesse cara aqui já, pra garantir a torre agora. Mas eu é tô indo pra pegar ward, tá? Eu acho que eles estão dando. A cinza não tá top não, viu? Ah, o top. Ele vai flechar em você, mas eu chego, eu acho, pra cobrar. Você tá. quer tempo? Tem tempo. TP, Top tempo aqui. É, tá aqui. Morri? Sandra tá meio louco eu Tenho, eu tenho, eu tenho. Os dois tem flash, os dois tem flash, Saidra. Mata o Victor? O Victor do ATP, eu, Victor do ATP. Tô tá chegando. Tem quantos pro CC? Os dois sem flash aí, vocês ganham, vocês ganham, vocês ganham. Vai chegar Pega o Nautilus, assim, então. o Nautilus. Eu O Nautilus pode estar no rio aí, mano. Baixa o chega junto. Direto, eu chego direto. junto. Direto, tá, suave, tá suave, tá suave. Boa, boa, mantém boa. Aqui, aqui. Eu vou soltar essa alta mid aqui daqui a pouco, se conseguir pegar um pouco de plate em algum lugar. Eu posso ficar aqui muito tempo, velho. Mano, é assim, o, o cara não resetou esse Chinzal, véi. A gente pode arrombar esse bot aqui não? O tá meio low. A gente tá faz bem tá, tá. no mid também, pô. Não tem que... Oh, Nauros é aqui. Uh, Tinha que flechar. Vamos aqui. aqui, pô. Eu posso ir aqui, eu posso ir aqui. Não preciso voltar top. Não, não, não. Acho que a gente só... Eu vou soltar logo no mid aqui mesmo. Eu, assim, vou, eu vou dar mais, mais um pouco aqui e vou top. Tá sendo bot. Vai, tá Tem que voltar top, tá? Ó o Shinzau. Vamos no tá? Shinzau, vamos no é de... Deixa. Calma, calma. Bora, bora, bora. Gastou o quê? Gastou o quê? Se ele vai é ficar top, eu vou. Acho que tá bom, né? Fui, fui, ah, fui, na fui. real... Dá pra matar ele? Fazer perder a vou jogar com você aqui. Tá. subindo de novo. Eu guardo, tá eu guardo o que por ele. Tá. Você vem em bot, Leonor. Tá, tô voltando, tô. Boa, boa, boa. Tá. Dá é. pra levar a SPA? Sem é arauto mesmo? Vou tentar pegar acho... esse aqui. A ah, Calista deu o B, A se tá, a gente vai levar isso aí, a gente vai levar isso aí. Só vamos pegar T2 aí? Ah. Não, acho que aqui é B, SPA, não. não. Hum, é. O Victor acho que tem TP, não, não tem, não? Peguei. Cuidado com TP mesmo. Victor, não tá seguindo aí não. Ó, oh, TP aqui, ó, oh, TP aqui, guys, do Victor. Do 7, do 7. Caliça flash aqui, guys. Não, apareceu, não apareceu, apareceu. Apareceu. Caliça flechou, Caliça flechou, Caliça flechou. Spalmato? Ai. É safe, só mantém bot. Tá, a gente, a gente consegue pegar outra mid, pega outra mid aqui. Mano, a gente tem que pressionar isso aqui, guys. Os caras tão lá no top, e, mano. Tem, uhum, tem. A gente puxa esse mid aqui. Tem um set top Eu sem TP, mano, a gente tá com o um número a mais aqui. Tá sem flash o, o cara, tá sem flash. Tá sem ult os X. Tô chegando, também. tô chegando, vai comprando. Compra slow, compra o slow. A gente ganha, a tá gente ganha, a gente ganha. Pode ir, pode, pode ir. Caliça, caliça, caliça. Tá sem flash o bicho. Tá sem flash, o o tá sem flash. Oh, T2. É T2 a gente tem um bot. Até 2 caiu. Ó, oh, eles são full, eles vão levar top, eles vão levar top. Tem só dinheiro. Give, give a gente leva bot, Give a gente leva bot. Eles estão sem visão bot aqui, tá? Aham. Uhum. Apesar que eu Cê não consigo. Você é, né? não defende esse top, não, velho? É, eles fazem, eles fazem. Dá é tá tá pra defender, velho. Tá. Ah, não tem como, então. Eles não comeram ainda, não. Não, calma, calma. Sim, sim. Victor flechou aqui. Mano, guarda mais pra cá, ó. Aham. Uhum. Vou mais uma, pra uma, pra pra uma pra Eu tempo. vou com a EZ aqui. Ah, aparece mid, Alessandra. Aparece mid. Lofandra. Aparece mid, Lofandra. aparece. Pega mid. Leona pode aparecer também. Ok. Tá, 8K, tá? Dependendo a gente termina. 4K. Termina, termina, termina. Rápido, ó. em cima do 7. Bate, ah, tá. bate a Z. Ah, roubou Eu morro aqui pra faz aqui ainda não? E não Tem coisa da Syndra Tá sem stun Curaram com o Xin Ó, oh, dá pra matar ele aqui? Ó, oh, dá pra matar ele aqui? Tô sem skill, calma Tá sem flash, Ai, esse cara tá. Morri. Ui é. De boa. Tirou é, né? ele? Já tinha, já gostei, já gastei Ó, vai ficar bem low cara. Né? Ah, ah, a gente fight, viu? Aham. Uhum. Não? Não. Dá pra jogar slow aqui no poker, ó. indo com a range do Victor aí, tá, guys? Ele destrói, hein? Tá bem tá. low já, velho. O Victor tá sem flash, guys. Puxa a mid, puxa a mid, puxa a mid. Pega do mid então, meta. Eu pego a do Você top. Você pode pegar, vai, vai, vai. Você já tá mais perto. Pra eu pego do top. pisar tá aqui. Pega do mid. Ajuda bastante ele. Acho que ele. eu morro. Eu não, tô bem longe. Tô bem tá longe. sem flash? Eu, eu chego. Tá eu sem tô. flash. Tá sem flash, tá bot. sem ult. Não. Vou dar base, eles vão ter dois bots, mano. E os outros sem ult, guys, também. É que pra clinar aqui a gente vai precisar da side, Não precisa, não. Tá bom, eles trollaram já, tá bom, tá safe. Se eu a gente joga aqui com o, Victor... com o Victor. É então, não, com o Victor cara, mid. Só o Victor, só tem o Victor. Estou descendo, Tô descendo. Ah, mano, o Victor tá mid, guys. Parede, parede. Não consegui, não Ficar, consegui. Voltei. Okay. Mata o Sérgio aqui, guys. Victor tá mid ainda. Bom, tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tem que cortar o um mid lá no, no, no, no Victor. É, eu vou dar base. É muito bom matar esse cara, velho. Consegue dar chase nele? Um cheese, sim. Dá pra vale vale a pena. Não, cara, vamos Mas ele deu Vai bem aqui, pra trás, não? Ele é já deu base alguma? essas horas, não? Já deu. Oh, ele oh. tem cronômetro só. Ó, ah, eles estão fechando o Não sei se dá pra matar. Ai, vai matar todo mundo ah, aí. Véio. Ai, que azar. Separa aqui, separa aqui, tão fazendo. Tô fazendo, tô fazendo. Tô aí. Ó, 9K, eles vão querer terminar. Cuidado aqui, ó. Cuidado é no nosso Eu Eles vão. Eu vou voltar deles. pra você lá, ó. Voltar pra você, divisão. Ih, já foi. Mas volta, vai, pra tá. volta pra trás, volta pra trás. trás. O tá olha gente? o Victor, olha tô o Victor, olha o Victor. Aqui. Ó, pegou o ult em dois. Victor sem Matos. ult, Victor sem ult. Era ult do Fingal e vira nele. Mata o Shin, mata o oh, Shin. Ó, dei muito pouco neles, dei muito poke neles. Tá sem flash, nice. Boa, Matz. Jogou muito, véi. Ah, trolei muito. Esse jogo mais bad, velho. Morri é, pro 7 ali eu sem eu item, que... véi. Ela... Nem... Mata esse cara. Matei. ele. ele. Não, desse jogo, acho que o nosso maior erro aqui foi nós ter vivado muito a botlane com o Anu. Também acho que a gente giveou muito. Com a pressão mídia que a gente tinha, não precisava, não. Né? Ai, xixi, xixi. Eu só me lasquei ali, tive que givear tudo. Ah, valeu, valeu, rapaz. Valeu, tamo junto. Ah.